Tudo bem? Vamos falar sobre conversão de coordenadas geográficas em graus decimais para coordenadas geográficas em graus e minutos ou graus, minutos e segundos. Okay? Esse é um exercício simples, basicamente você vai fazer duas operações de multiplicação para latitude e duas operações para longitude. Vamos supor que você esteja em campo e você tenha recebido uma determinada coordenada em graus decimais por SMS, por rádio, por aplicativo, por um rastreador ou um localizador de satélite, via satélite. Só que você não tem como fazer essa conversão de forma automática. Numa situação hipotética, tudo que você tem é uma carta topográfica ou um mapa cartográfico da região. E esse mapa ou essa carta ela esteja em coordenadas de geográficas em graus e minutos ou em graus, minutos e segundos. Então você vai precisar fazer uma operação matemática de multiplicação. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela latitude. Você recebeu a coordenada menos 22,04311 de latitude e menos 44,64245 de longitude. Certo? O que você vai fazer? Vamos primeiro separar a latitude separa a latitude a primeira regra é manter a os primeiros dígitos da coordenada tá então como ela está em menos 22 mantenha menos 22 menos 22 vai virar 22 graus certo mantenha menos o, o, os dois primeiros algarismos né até a, o ponto ou até a vírgula e esses dois algarismos vão ser o grau. OK? Você vai pegar então o restante 04311 e vai multiplicar por 60. Essa é a sua primeira multiplicação. Nesse caso aqui, o seu resultado será 2,5866. Certo? Então você vai manter o, o algarismo antes da vírgula e ele vai ser o seu minuto você já tem o grau você já tem o minuto se para você for suficiente nem precisa fazer o restante da conta mas se você quer os segundos você vai então pegar o que ficou após a vírgula o 5866 e vai multiplicar novamente por 60 você vai ter 35,196. Então, essa segunda multiplicação vai ser o seu segundo. Ok? Então, você já tem o grau, já tem o minuto e já tem o segundo da latitude. Logo, a sua latitude em graus decimais, que era menos 22,04311, ela passa a ser agora menos 22 graus, 2 minutos e 35 segundos, ou. Coordenada sul, 22 graus, 2 minutos, 35 segundos. Certo? Anota. Vamos agora para a longitude. Longitude, então, você tem menos 44, ponto 64245. O que você vai fazer? Guardar o 44, guardar os dois primeiros algarismos. Então, você já tem o grau. O restante, 64245, você vai multiplicar por 60. 0,64245 multiplica por 60. Você obtém 38,547. O que você vai fazer? Guardar o 38. O que vai representar o 38? Minuto. Então, você já tem 44 graus, 38 minutos. Nessa multiplicação, sobrou... Esses decimais, 5,4,7 Pega esses, eh, eh, eh, o que sobrou na, nessa equação 5,4,7 Multiplica por 60 Você vai ter 32,82 que isso significa? Que você já achou o um minuto Mas é 32,82 Dá para fazer o que? Eu posso usar o 32 minutos Ou posso arredondar Vira 33 minutos Certo? Dessa forma, com quatro multiplicações fáceis de fazer em campo, com uma lapiseira atrás do mapa, você tem então 44 graus 38 minutos e 33 segundos. Oeste ou menos 44 graus 38 minutos e 33 segundos. Sendo assim aquela sua latitude que era menos 22 0, 43, 11 passa a ser sul 22 graus 02 minutos 35 segundos aquela longitude que você tinha que era 40 menos 44 64245 passa a ser a longitude oeste 48 44, 44 graus 38 minutos 33 segundos certo fácil assim fazer essa conversão de graus decimais para graus e minutos ou graus, minutos e segundos o que, que você vai fazer com isso? bom numa carta topográfica oficial ela estará é, é, com, com seu sistema de, coordenado, de coordenadas apresentadas em coordenadas UTM só que no meio das coordenadas UTM existirão coordenadas geográficas, algumas marcações em coordenadas geográficas, então 16 marcações dentro do mapa, isso em qualquer mapa oficial, qualquer carta oficial do IBGE, você vai encontrar essas marcações, que correspondem a algumas marcações em coordenadas geográficas de graus e minutos, para que você possa utilizar coordenadas geográficas em graus e minutos, graus minutos e segundos. Okay. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a, a longitude iniciando em 44 graus e é, 30 minutos e a latitude iniciando em 22 graus, certo? Então, como ela, a, a, a longitude ela corre para o oeste, nesse caso e a latitude corre para o sul, neste caso, então ela vai começar aqui, 22 graus de latitude e 0 minutos para 22 graus e 0,5 minutos, a longitude 44 graus e 30 minutos, 44 graus e 35 minutos, 44 graus e 40 minutos, com as coordenadas convertidas o que, que eu fiz? eu encontrei a minha longitude encontrei a minha latitude nesse caso você pode conferir aí se você quiser que essas coordenadas correspondem ao pico do papagaio tanto as coordenadas em graus decimais quanto graus minutos e segundos correspondem ao pico do papagaio e assim com um mapa uh, topográfico uma, uma carta topográfica oficial que esteja apresentadas em sistemas de coordenada UTM ou com sistemas de coordenada geográficas em graus e minutos, graus de minutos e segundos, também no mapa, eu consigo através da conversão dos dados de coordenada que eu recebi por, por e-mail ou por rádio em coordenadas decimais conseguir uh, encontrar meu objetivo em campo, é isso. Espero que tenha gostado. Agora você já sabe converter essas coordenadas. Até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal